Beleza, é o seguinte, pra você que perdeu o início da CRL 2020 Vou lá, vamos fazer o seguinte, ó Eu trouxe pra vocês aqui as top 5 jogadas do início da CRL Pra vocês, narrei tudo em português Então, se liga só, vê como ficou que tá top, mano Clashers, velas, a Bruna Clash na área mais Uma vez pra vocês e CRL 2020, mano, as 5 Melhores jogadas da primeira semana da CRL West 2020 pra vocês hein? Rolou ao vivo, mas se você perdeu A gente vai mostrar tudo pra vocês, o resumão Das melhores jogadas, claro, se você não se inscreveu Aqui, se inscreve e ativa o sininho E vamos pra quinta, o primeiro destaque É o destaque entre Ruben e Lapocat Ruben da Team Quest, Playstation E o Ruben chegou com o título de campeão No Tilt, né, mas a máquina voadora do Lapocate Derrubou tudo, atrapalhou de e conseguiu derrubar a torre Sem bola de fogo nem veneno pra atrapalhar O Lapocat se aproveitou ao máximo da máquina voadora E garantiu a vitória com a última investida próximo destaque é a vitória surpreendente da Green Hellbat Contra a campeã mundial Team Liquid Diego E e Ierai mostraram um grande entrosamento hein Olha, eles usaram muito bem os feitiços No momento certo para que os balões Atacassem com tudo as torres Jogando gelo e zap na hora certa Eles conseguiram levar os balões até a segunda torre da princesa Mesmo sob os olhares da torre do rei a próxima jogada é outro nível, a Misfits que não teve desempenho muito bem nas últimas temporadas da CRL, agora, graças ao Wings, tá mandando bem, hein pegaram aí os campeões da CRL West 2020, os últimos campeões, e contra o Rave, o Wings usou um deck muito forte hein? usou estratégia aí, assertiva com o Gigante e o Cemitério, e olha mandando muito bem, hein ele defendendo bastante, jogando facilmente defendendo o Gigante Real, o Rave acabou sendo obrigado a usar barril pra defender, foi uma loucura, hein mas extra de esqueletos do Wings, sempre dava bom, hein? Olha, e a investida com o gigante e o cemitério foram dando, dano, dando, dano, dano. até que derruba. Ele mandou muito bem. Na última batalha entre o Wings e Morten, ele se consagrou aí, hein? O Wings mobiliza uma mosqueteira do lado da arena e Morten usa o bebê dragão do lado oposto, rapaziada. Bom, o Wings ignora o bebê dragão por completo, garantindo quatro unidades de elixir de vantagem para usar na investida do outro lado. Morten mobilizou ali o mega cavaleiro um pouco antes do tempo, certo? E aí, utilizou o gigante em vez da mosqueteira para poder Chega naquela torre e dá muito dano até derrubar ali, hein? garantindo a vitória pra Misfits. E agora vamos na última jogada, de destaque do vídeo. De novo, uma vitória inesperada. A tribe que perdeu pro Chivas na No volta em busca de uma revanche. agora jogou aí com o Júpiter King enfrentando a Naban numa disputa acirrada. Uma das melhores jogadas, hein? O Júpiter consegue evitar os balões do Anaban, chega nas torres é com seus feitiços, arqueiras, jaula de goblin, uma maestria absurda. A Naban aí usou uma peca. Pra aproveitar ao máximo o Lenhador e o Bebê Dragão Que estavam em seus últimos suspiros, né? Ele revidou ali com um golem de gelo, posicionando perfeitamente levando para passear aquela peca De uma forma absurda Ele garantiu uma vantagem gigante dele, Shirk, Que gastou apenas duas unidades para lidar com a peca Que custa 7, meu amigo Com mais algumas investidas com o cemitério Júpiter King consegue uma vitória épica de 4-0 Maravilhoso A primeira semana dessa R.L. foi incrível E aí, você esperava tantas vitórias épicas? Cara, nervosismo é absurdo Mas, olha as equipes que não eram tão favoritas, estão mandando muito bem E aí, e você? Vai escalar esses jogadores no seu Fantasy Royale? Vamos lá, vamos ver o que vai rolar Mas tem muita novidade por vir ainda, hein Se liga só então, se inscreve aí e veja mais aqui do lado direito É isso, rapaziada, você curtiu as jogadas, mano? Já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal E sempre que puder eu trago aqui pra vocês a versão dublada em português Das melhores jogadas da CRL Então é isso, tamo junto, um abraço, falou e fui!